E aí galera, beleza? De nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, vou mostrar para vocês algumas mensagens dentro do game Que é considerada, entre aspas, secretas Você pode ter visto alguma delas, você pode ter recebido alguma delas E por que elas são consideradas secretas? Porque você recebe mensagens, e-mails e ligações no jogo Praticamente do início ao fim, e uns são automáticos, é aquilo que você vai fazendo. As missões vão acontecendo, outras não. Isso, essas mensagens, tipo aqueles troféuzinhos que você pega, é, no, no na PSN que você tá lá jogando o jogo. Alguns acontecem da campanha, outros você tem que descobrir. E ele tá meio que secreto dentro do jogo, galera. Lembrando, uns não são tão interessantes, outras são até demais E já vai deixando o seu like, que esse vídeo tá bem legal Compartilhando, se tá aqui pela primeira vez, se inscreve aí Lembrando galera, que eu tenho a parceria com a Shake Mods Que resolve o problema financeiro da galera que joga o GTA V online no PC Você pode, eu passo a conta aí, deixar ela com muita grana Lá tem pacote de 750 mil até... 20 bilhões você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto e para quem joga na antiga geração também você tem pacotes lá para PlayStation 3 e Xbox 360. Então vamos começar aqui a listar: umas provavelmente você sabe, outras talvez não. Então bora lá, bom pessoal, vamos começar aqui com as residências, né? Cada personagem tem a sua residência dentro do jogo. E quando você tá com o Franklin Aparece só a casa do Franklin Quando você tá com o Michael Só aparece a casa do Michael E assim sucessivamente também com o Trevor E galera Eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui Mas Quando você pega o Franklin E vai na casa do Michael E começa a atirar com RPG Na casa dele Que nem louco Bom é essa mensagem que você recebe. Como vocês podem ver aí, é uma mensagem que só acaba liberando, só acaba acontecendo se você agredir a casa do Michael. E isso acontece, galera, com os três personagens. Olha só, também com a casa do Franklin. Hey, stop at my crib. Bom, aí eu não mostrei... A casa do, do Trevor, mas também acontece com a casa do Trevor. E a dúvida que eu tenho é que se você alterar os personagens, você não recebe a ligação, você só recebe uma mensagem. Eu não tenho certeza que é aquele meiozinho que você recebe, mas se você fizer isso com o Franklin na casa do Michael, ele acaba ligando para você. Bravo, bravo, bravo. A mesma coisa, galera, é se você roubar a, o carro da Amanda ou o carro da Tracy, olha só o que acontece se você pegar o carro da Tracy roubado, né? emprestado ou roubado? Como vocês podem ver aí Eu recebi uma mensagem Do Michael é... Sério Você pegou o carro da minha filha Isso também acontece galera Se você pegar o carro da Amanda E também se você roubar o carro do Trevor Com Franca hein? O Trevor acaba enviando Uma mensagem pra você Mais ou menos nessa pegada Bom para completar essas mensagens secretas, assim, digamos que mais simplesinha, provavelmente você deve ter matado algum personagem, né? Sei lá, você tá lá com o Michael, você convida o Michael pra sair e explode o carro. Em momentos aleatórios, não em momentos de missões. Que em missões acaba fracassando. Mas se você é, pegar o Jimmy na rua, achar o Jimmy próximo, até mesmo com o Michael, qualquer personagem do jogo... É, o Ron, a Amanda, a três. Se você acabar matando eles, atropelando Você acaba recebendo também uma mensagem secreta E além de receber essa mensagem secreta Não faça isso É cobrado de você, galera Do seu dinheirinho aí Os custos com o hospital Olha só, eu acabei é, matando o Ron E... A mensagem que o Ron me mandou. como vocês podem ver, isso acontece praticamente com todos os personagens. Qualquer personagem que você acabar matando aí em momentos aleatórios, né, os principais da história, eles te enviam essa mensagem aí dizendo que vai cobrar de você os custos do hospital. Bom, agora a gente vai partir para a parte mais caliente, a parte mais quente do jogo. Bom. É possível sim você ter namoradas no jogo, eu já mostrei isso aqui diversas vezes, certo? Assim como no GTA San Andreas, né? Que você conseguia pegar, ter várias namoradas, cada uma tinha uma característica, uma gostava disso, outra gostava daquilo Bom, essa primeira que eu vou mostrar pra vocês, galera Ela vai te enviar uma mensagem, mas pra isso é necessário que você faça algumas coisas Primeiro, você tem que comprar a companhia de táxi, você tem que comprar o táxi, né? E depois fazer algumas missões do, de táxi. E você recebe uma missão. Eu não sei a, se é a segunda, terceira, quarta, primeira ou a última. Que você vai ter que levar um cara de origem hispana, né? um mexicano. É, aonde a mulher dele tá ali com um carro quebrado. E o cara é muito estúpido e tal. Chegando lá no ponto, galera. É necessário que você. Quebre ele na porrada, você não pode pegar arma, você tem que, tem que acabar com ele na porrada pra impressionar a garota, certo? Uma vez você fazendo isso, ela vai pedir uma carona e com essa sua gentileza você recebe o telefone dela. E depois que você recebe o telefone dela, mais ou menos uma tardezinha entre 6 e 7 horas da noite, você pode ligar pra ela. E uma vez ligando para essa garota, galera, você vai ter uma surpresa. Sim, vocês vão ficar. E depois daquela noite maravilhosa, tarde maravilhosa, essa garota aí vai lhe enviar isso para você, garotinho. Olha só que mensagem sinistra. <música> Vocês podem ver aí, ela te manda duas fotos, duas mensagens aí Que é considerado nudizinho dentro do game E é a mesma coisa que acontece com outra mulher aleatória Que é até um easter egg aí do jogo Recentemente eu trouxe aqui no canal, o vídeo foi muito bem, obrigado E com essa galera você pode ir tanto com o Trevor quanto com o... Franklin, sinceramente, eu nunca testei com o Michael, mas acho que ela nunca aparece com o Michael. Ela vai aparecer num ponto lá na região do Trevor pedindo carona. Ela é meia loucona, como eu disse, você pode fazer com o Michael, com o Franklin. Se você aceitar em dar carona e levar ela até onde ela quer ir, que é bem longe, acho que nem todos têm essa paciência, a não sei aquela galera que gosta de fazer tudo dentro do jogo. Uma vez você completando, ela acaba, go ela acaba gostando de você e também envia o telefone. E em algum momento do, do, do horário do jogo, você tem que ficar tentando ligar pra ela. Ela vai aceitar sair com você. E uma vez saindo com você, como eu disse, pode ser com o Michael... Desculpa, pode ser com o Trevor ou com o Franklin. Você vai poder finalizá-la, mano. É, é pro abate da garota. E olha só o que ela te envia depois desse feito. Como eu disse para vocês, são mensagens secretas, galera. Você precisa fazer coisas além do jogo para receber isso. Essas aqui são mais interessantes, eu tenho certeza. Ah, vai deixando seu like aí, moleque. Compartilha para ajudar aqui o canal. E mais ou menos nessa pegada, galera. Bom, vocês sabem que existe o clube de strip, certo? E uma vez você pagando para uma dança, fazer uma dança particular. Algumas, não são todas lá dentro, tá? Acho que são quatro, se eu não me engano São quatro, se eu não me engano Uma vez, você levando ela lá pro local secreto Ou local mais é, sigiloso, digamos assim Não é essa palavra, né? Ela vai dançar pra você, normal E existe uma barrinha embaixo, né? Que é a barrinha de conquista E você fica ali Uma vez, você enchendo essa barrinha, galera ela vai te convidar para ir para casa dela, certo? Você aceita e uma vez você levando ela para casa dela, você sabe que o que vai acontecer aí depois. Come on this way, don't be shy. Bom, como vocês podem ver aí, eu poderia mostrar de todas elas, mas isso aqui vai ficar para outro vídeo que eu tô querendo fazer Todas as namoradas do Franklin, certo? Com mais detalhes e tal é, Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho rápido para não demorar muito Mas você consegue, galera, pegar essas imagens aí, praticamente de todas que aceitar sair com você, malandro Fica ligado, porque às vezes... Você está ali na correria do jogo e não percebe que recebeu uma mensagem dessa Bom, provavelmente por curiosidade acredito que vocês tenham feito esse É bem simples Os mais complicados são da Úrsula e da Liz, se eu não me engano o nome dela Bom galera, então são essas as mensagens secretas dentro do game Se faltou alguma aqui que você saiba, comenta aqui embaixo Quem sabe a gente pode trazer o um novo vídeo eu Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral, por assistir até uma próxima. Tchau!